Bem, então você busca essas informações aqui, quando chegar na biblioteca é muito mais simples pegar a informação lá. Você já chega com esse código aqui e retira o livro lá na, lá na biblioteca da universidade, tá certo? Olá pessoal, bem-vindos ao Unidade Número 3, Buscando Informações. Esse é o tema 12, Buscando Informações na Biblioteca. Eu estou aqui com ele pesquisando informações na biblioteca e vocês vão pesquisar comigo. Nós vamos utilizar o sistema Pérgamo da Universidade Federal do Sergipe para aprender a buscar informações em sua casa mesmo, na biblioteca. E quando chegar na biblioteca, retirar o material ou a informação que você deseja. Lembrando que sua biblioteca, que você for pesquisar, tem que ter esse sistema online, tá certo? Se não tiver, você vai até a biblioteca e consulta com o bibliotecário escolar, tá certo? Vamos lá! Bem pessoal, vamos acessar a biblioteca da Universidade Federal do Sergipe através do sistema Pérgamo Vamos digitar Pérgamo UFIS Esse sistema não é exclusivo da UFIS tá? Esse sistema também é, pode ser usado no IFES, em outras universidades, outras faculdades Pronto Dentro do sistema Pérgamo, nós temos a busca por índice, por título, autor, não, assunto, a ordenação por ano de publicação, unidade de informação todas, no caso, a BICEM, Biblioteca Central, que a gente viu no vídeo anterior, a Biblioteca da Saúde, comunitária. Temos também o tipo de obra, se é música, transparência, gravação de som. Tá? Temos também a coleção, se é acervo geral, documentação sergipana, dentre outros. Se eu digitar, por exemplo, a biblioteconomia e digitar em escola, escola. com os operadores booleanos, eu posso fazer um refinamento, sim. Tá? E ele vai me mostrar... Se é, se é um livro, se é um periódico, se é um TCC. Vamos procurar pelo livro do Lancaster, tá certo? Como a gente procurou naquela hora. Bem, lembra do livro Indexação e Resumos, do Lancaster? Aqui ele diz o número do acervo, tá? Ele também mostra os dados estatísticos de acesso a esse acervo, tá, em ano a ano. Temos também é, a localização do acervo na estante. Não tem nenhuma imagem relacionada. E temos o número de chamada. Se a gente se lembra do número de chamada, esse é o número onde a gente vai procurar. Então, a gente começa nas obras de número 0, que é 0.25.4. Né, e aqui nós temos a letra do Lancaster, que é a letra inicial do autor. E essa letra final é do I, né, que é do indexação e resumo. Nós temos Lancaster na biblioteca central, disponível no acervo. Ó, e nós temos também é, na biblioteca do campus Itabaiana. Porém, aqui ele já está disponível somente consulta local, que é aquele exemplar que tem a marcação vermelha. Dependendo de cada biblioteca, nós temos um tipo de marcação diferente. Tá? Essa é a versão de 2004. Temos outra versão de 93, que ele mostra aqui o número de chamada, só que não mostra a questão da disponibilidade. Eu posso resumir por assunto. Por exemplo, eu vou pegar o assunto chamado indexação. Qualquer conteúdo inerente à indexação, ele vai mostrar aqui. E aí, ele mostra também a questão da data da publicação. Vamos procurar na BICEN, Biblioteca Central. Então, tudo que tem mostrando em indexação, até em inglês mesmo, ele vai exibir aqui, inclusive o de Lancaster. Ele mostra a referência da, da ABNT, segundo a ABNT. Só que é interessante observar as normas vigentes. Né? E se a pessoa quiser fazer uma reserva, a pessoa pode fazer uma reserva aqui, digitando a matrícula do aluno, a senha e fazer a reserva. Aqui é o código MARC dele, toda né? a questão de metadados. E isso é um sistema de busca de biblioteca. Nós temos outros sistemas de busca, por exemplo... O do IFES, Instituto Federal de SEGIP, né, que também é pelo sistema Pérgamo. A ideia sempre é a mesma. Como aqui é o Instituto Federal, né, cursos técnicos e profissionalizantes, vamos procurar alguma coisa inerente à engenharia que geralmente tem. Temos o um livro. Temos... O local, tá? o ISBN, as informações, contudo, uh, ele não mostra se o acesso é restrito ou não, se está disponível ou não. Cada biblioteca que usa, utiliza o sistema Pérgamo, tem uma forma diferente de exibir as informações. Tá? Então esse é um tipo de sistema de busca de informações. Então, voltando aqui a Lancaster... Eu busquei Lancaster, achei Lancaster, pronto. Se tiver disponível o livro, eu posso muito bem ir até a biblioteca ou reservar online, fazer a reserva, e chegar lá e retirar esse livro, né, que já está pré-reservado aqui. Bem, isso aqui mesmo. Está certo, agora sim. Agora você já pode pegar lá o livro tranquilo com o bibliotecário escolar. Bem, pessoal, então foi isso, tema número 12. A gente já fez a pesquisa junto com vocês, ele já achou o livro que ele queria, e agora ele vai sair daqui e vai procurar o livro lá na biblioteca da Universidade Federal do Sergipe. A gente se encontra no Tema 13. Tchau, tchau!